Ó, estamos aqui com a dona. Como que ela chama? Nica. Nica. Nica. Dona Nica. Dona Nica, e ela tá fazendo uma colheita de rabanete. De rabanete. Olha que linda a colheita dela, gente. Olha é um mês que tá plantado. Meu Deus, tá lindo mesmo. Olha lá, gente. Essa cebola. É Oi? Cebolão, hein? O alho. Ah, o alho. tá aí atrás o oh, alho. Aqui os alho, uhum. ó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 Aí a senhora vende? Não. É só por gasto, porque é pouca coisa, né? Ah, sim. É pouca coisa aqui pra Entendi. Aí eu tô com calor no sol e frio na sombra. gente com medo. Dá uma olhada. Boa tarde, tá. tudo bom? Aqui. aqui. Olha. Hã? Ele vai crescendo tanto que ele racha, é. Vou tirar para plantar outro. Muito bom, viu? Parabéns pela horta. <risos> então, graças aos meus inquilinos aí, né? Eles cuidam para mim, molha aí, eles molham para mim. É, fez num lugar bom que daqui dá para molhar, né? Eles, nós, eu fiz um portãozinho no fundo ali para eles, dentro aqui dentro. Ah, entendi. Aqui eu passo livre para eles. Entendi. Pode, pode entrar aqui a hora que eles, que eles quiserem. A cebolinha tá bonita, né, dona Nica? É, o meu sobrinho falou assim: Tiri, que não dá um pouco dessa cebola aqui para mim, que eu é, nunca comi. É cebolão, dá para fazer salada, salada, não dá? Eu vou, é. uhum. eu vou dar para você, eu falei para ele. Diz que nunca comeu? É, seu sobrinho. Olha. Tá linda. Olha, Rabanete. Meu filho Mas, adora rabanete. Isso que eu falei pro Júlio. Ele adora. Falei, cata porque o dele é da idade do meu aqui. É, então. Olha, olha, tá hum, olha que lindo. Eu vou passar o pra fazer mais... Que lindo, né? Do... É mais novo do que o de Eu acho cara. que sim. É, ué? Linda a horta, viu? Deus abençoe a sua horta. Ah, e hum. as suas mãos também. As mãos minha da, da, da vizinha. E, da, e das... Mim não é vizinha, e é deles aqui, né? É que ajudam a molhar. É. <risos> Tô todo, filha, Oi? Você não é minha inquilina, você é minha vizinha. É. <risos> é mais que uma inquilina, né? Uma amiga, né? Amiga. amiga. Isso Nossa, mesmo. Nós se tornamos é. amiga, parece que nós já conhecemos... É, parece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 É. É, Conhecer é. uma pessoa e falar, nossa, parece que a gente já se conhece tantos anos, tantos que coisa. Anos, né? uhum. Uma bênção, né? É. Deus escolhe as pessoas, certo? Você viu o Como diz a gente, pode é. não prestar, mas Deus põe boas pessoas na, na vida da gente. Vida da gente. É. <risos> mas a gente presta, assim. É. E é isso aí, gente. <risos> Cachorro vai, querendo tá? pegar o drone. Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, tá Não, se ela já der um pulo lá, derruba ele. Ele tem duas coisas que eu posso colocar aqui: eu posso desviar da, dos objetos e posso parar antes de chegar no objeto. Ele vai quando ele intercepta, ele parte. <risos>